O clima agora. Cadê vocês família? Calma pro alto todo mundo. Cadê carai? Hein? Cadê? Cadê? Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Demorou. Jê, jê, jê. ah. O freestyle é que eu sei Batalhar contra o braico E contra o Marley Mas é certo que essa é a lei Você sabe que hoje eu te jogo no mar Isso é a lei Mas danada É improvisada Rima boa reparada Mas em você eu nem reparo E já intercalo Então pode crer Tipo seu relógio Hoje você conta as horas pra perder me joga no mar, porque eu tenho argumento Angula aquela porra, todo um gole só eu tô sedento, chão. vai segurando porque aqui eu me mantenho, lá Santa Família vai chorar com seu falso desempenho, aqui é o empenho, tu tá aí tudo que eu tenho, na entretenho então, quantos ganhos que eu tenho aqui, parça, pode pá, par, que eu vou te falar, eu comprei uma impressora, só polinha, não para, jorra mano, cala a boca, olha só, não tô entendendo tá atacando, ele não me atacou, porque tá correndo, no verso tá ligado eu tô insano, verso aqui que manda. Olha só que eu proponho No verso aqui rimando São vários hectares Eu vim passear a Antara, Eu sou um monstro Desses sete mares Porra, Você tá ligado? Versa assim, O branca aqui rimando Olha só decretando o teu fim não, mas aqui você não conseguiu, não te ataca, o seu nome é hebraico, não significa no Brasil Por isso aqui você não se cumpriu, você pode tentar, mas é certo, eu, eu até tipo um suco Tá hebraico, mas da nada eu consigo te ler, minha verdade é amor, qualquer um consegue ver Amor não tem explicação, muito menos uma tradução, meu sentimento é abstrato, o trato é eu sei que falar de emoção. No verso aqui rimando, olha só você que não ria. Aqui é emoção, só que eu sou sangue frio. Nesse sangue frio, cê boia, porque você morre de poder. Tipo esses dois, o Guilherme, aqui brinca. Tipo tubarão. E você é só o Oscar, esprega a língua. Essa aqui aqui eu tenho dom. Tipo, você vendo você rimar. Você é igual. Pô, essa aí é mó manjada, cê fala que é Oscar, vou pendurar vários lá na caminhada Porque eu tô te vendo chorando e sorrindo, não se ganha Grammy aqui que você continua latino Não sou Oscar, mas mereço Oscar, rima no desfecho, aqui não é tubarão, mas o mar não está pra peixe. Cusão, cê tá ligado, mano, rima mesmo quer falar de Poseidon, seu talento procurando o Nemo já que é...